E quando a gente fala da dor do bloco de back-office dentro do segmento de saúde hospitalar, é ter um fornecedor único, com atendimento em todo o território nacional, com qualidade e eficiência nos serviços, dentro de todos os elementos de infraestrutura que um hospital precisa. Meu nome é Léo Castro Ferreira, esse é o quarto vídeo da Jornada Saúde. E quais são as soluções que essa empresa tem para o back-office de um hospital ou uma organização de saúde? Temos todo o line-up de impressoras e multifuncionais HP, bem como os componentes em software para a correta utilização e gestão desses dispositivos. Temos o processo de digitalização do SAMI, então todo aquele legado documental de histórico de pacientes e exames você conseguirá converter para o eletrônico. E a infraestrutura completa, tanto de coletores de dados, impressoras térmicas, smartphones e computadores e notebooks da HP. Contando ainda com plataformas em nuvem eficiente para que você faça a gestão de produtividade e de ponto do seu colaborador. O OutSurfing traz benefícios como o único fornecedor para cuidar de diferentes elementos da sua infraestrutura enquanto você e seu time focam no core building do seu negócio